Tô aqui com esse grande amigo Mineirinho e eu queria conversar com ele aqui, Ó, está aqui comigo você está bem, está tranquilo? Opa, beleza, estamos aí na luta como é que se diz? Cada vez mais firme na linha do Curió Praia Clássico Olha só, mineirinha, é sempre um prazer poder falar com você, rapaz. Você é um dos ícones e que também está brilhantando aqui esse grande evento aqui. Eu queria que você falasse para nós aqui, aqui é o canal Pássaro Eletrônico, José Alves, tá? Eu queria que você falasse para nós aqui qual que é a sua expectativa para esse grande evento aí. A expectativa, pelo que eu estou vendo, já é um sucesso. É uma coisa que é, é um, já virou um marco do Lu essa paeja. E eu também estou muito contente, até minha filha hoje está cantando, a Bia... Tá cantando aí, dando uma força pro pessoal, então é muito bacana, Eu tô muito feliz, a expectativa da melhor possível. E essa aqui já é a oitava, né, que você tá participando aqui também, né? Exatamente, não perdi uma, só não veio por causa da pandemia que não teve, mas o resto nós estamos aí firmes. Que foi uma pena, né, rapaz, essa pandemia aí. É nos impediu de dar esse abraço, de estar juntos, assim, né, conversando pessoalmente, né? A pandemia foi um, uma tristeza no mundo inteiro, então, quer dizer, é amigos que a gente perdeu aí, perdi vários que não tem nem jeito de falar, mas agora, se Deus quiser, como é que se diz, vamos alinhar aí e deixar essa... Essa pandemia para trás e daqui uns dias já setembro vai estar tá começando o campeonato. Se Deus quiser, o pessoal vai estar tá todo mundo junto aí. Cada vez fortalecendo mais o Curió Praia Clássico. Mineirinho, fala para nós aí um pouquinho do, do teu criatório. Você que é bastante conhecido, que muita gente já conhece, mas eu queria que você falasse aí dos, das novidades, do que você reserva para o futuro do teu criatório, né? Que a gente sabe que é um criatório, é um criatório comercial, né? Conta para nós a expectativa do teu futuro pro teu criatório e também nos conta aí um pouco sobre os pássaros que você tem que são da tua genética e que tem se destacado. Olha, sobre o meu criatório, tá indo muito bem. Primeiro, eu sou comercial, é um criador todo legalizado, sai toda a documentação, nota fiscal, autorização de transporte, certificado de origem, uma, que é uma coisa muito importante, o passarinho aí certificado de origem. O pessoal conseguir colocar na relação, outro detalhe importante, plantel inteiro genotipado, toda ave que sai do criador, o mineirinho acompanha toda essa documentação mais a genotipais do pai e da mãe, isso fortalece muito a credibilidade, a transparência a seriedade entendeu? E os resultados eu não posso nem é, ficar mais ou menos eu tenho que sempre agradecer, porque os resultados muito bons já saiu vários, curió campeão brasileiro do meu criadouro, entendeu? Então a gente está muito animado com uma expectativa muito grande para a próxima temporada. E aí você colocou algum galador novo, alguma fêmea nova para fortalecer mais aí a sua genética, enfim, você tem alguma coisa assim para falar para nós que estamos aqui te vendo aqui pelo YouTube? Sim, nós colocamos um passarinho que veio lá do sul, do meu amigo Adriano, o Arraial, que já veio passarinho de uma genética extra já vem raçando Já tô com um pardo filho dele muito bom tô com os filhos do Maçai Mineiro também Que vai botar para galar Esse ano pardo ainda Porque o passarinho veio com voz, andamento, melodia e repetição Veio um conjunto extraordinário Então vai ter coisa nova Nessa, no nessa temporada que vem agora Então esse aí já está reforçando os galadores do seu plantel Exatamente Reforçando os galadores Outra coisa também do lado de fêmea. Foi adquirido no criador o Mineirinho. Três fêmeas também do Adriano, lá do, do sul. O que que acontece? Ela é irmão do Arraial. Fêmeas ótimas, genotipadas também. Filhotas de altíssimo nível, comprovada. Então, que elas já vão entrar, vai ter filhote dela para essa temporada agora. Olha só, que bacana, né? Então, a galera que gosta da sua genética, tem a, o respeito pela tua credibilidade que o teu criatório oferece, né? Por tudo que você já falou. Pode esperar que vai vir muita coisa boa, então. Olha, sem Sombra de dúvida. Isso é não erra. Porque não adianta falar se não fizer investimento sério, investimento correto, investimento com Precisão, não adianta Você fazendo esse trabalho com seriedade O resultado é, é fantástico Não erra é, Falar que isso é, é só sorte, sorte A sorte ajuda Mas tem que acreditar, tem que fazer, investir E tem que fazer um trabalho bacana É sorte Claro que é Mas também é muito trabalho Muito esforço E também boas escolhas, não é isso? Exatamente Muito trabalho, boa esforço E outro detalhe Plantel muito bem cuidado Muito bem higienizado Isso resulta numa temporada Futura extraordinária Isso é muito importante Não adianta também só adquirir genética E não ter um, como é que se diz Um cuidado adequado manejo correto é. né? O manejo para mim é fundamental A ave bem tratada, cuidada É uma ave que reproduz Transmite filhote inteligente Transmite tudo Então esse é o trabalho, o segmento do criador Mineirinho, Eu te considero demais, quero deixar registrado aqui. Sei que você é um cara que é reconhecido e conhecido no meio dos criadores, mas eu queria fazer aqui de público para você um convite muito especial aqui, que vai ser o nosso Roda Bruta, que a gente já andou conversando aí. E eu quero te convidar pra gente um dia sentarmos, pra gente bater um bate-papo respondendo perguntas de outros criadores que tem muita curiosidade sobre o teu manejo. E aí sim, eu quero que você fale de manejo, como é que você faz com filhote, como é que você faz com fêmea, como é que você faz no berçário, como é que você faz desde a cruza até a separação para entrega para o cliente final. Certo, a gente vai mais para frente aí, podemos é, bater um papo, a, é, ajustar com calma, com equilíbrio, que fique bom para vocês, bom para mim, que, e a gente vai batendo aquele papo, não tem problema não. Já agora quero te agradecer e desejar para você todo o sucesso do mundo, Mundo. espero que essa que esse evento aqui só te traga muita alegria tenho certeza que está trazendo e muito obrigado por você ter concedido aqui essa entrevista aqui para nós aqui nada tranquilo foi um prazer imenso você é uma pessoa boa como é que você é, é um parceiro nosso e, ni, e ninguém sozinho vai a lugar nenhum todo mundo tem que ter parceria boas amizades para. como é que se diz se trilhar bem hoje nesse mundo é, é, como é que chama é, é virtual que está aí muito é. moderno com as informações muito rápida então tem tem que ter as parcerias igual vocês aí um abraço a todos aí tamo junto muito obrigado valeu